Estou aqui com o Natalino, aqui no Baba da Resenha. Hoje mais um ano do aniversário desse Baba maravilhoso que vem com a participação desses associados. E você, Natalino, que faz parte desse Baba. Fale um pouco do que é o Baba da Resenha. Bom dia, Lázaro. É, bom dia a todos. É, falando do Baba da Resenha, é fácil falar do Baba da Resenha. O Baba da Resenha é um Baba que foi fundado em 27 de 4 de 2014, cujo elenco você está vendo aí ao fundo. Mais ou menos 35 participantes. E com o presidente muito responsável, que é Brau, né? Você vê que ele faz tudo para o Barba ser organizado. Apesar de alguns sócios não contribuir à altura. Mas é isso aí, né? Barba da resenha é família, né? Todos gostam. Você observe, você observe que quem está de fora, alguns, dá mais valor do que quem está dentro. E é isso. Você está vendo aí o elenco, aí, Barba bem organizado. Tudo para o café da manhã, todo domingo. Bravo, baba da Resenha Foi fundado no dia 27 de 4 de 2014 Brau Vai falar um pouco Desse Baba maravilhoso, não é esse Brau? Positivo Bom dia a todos o Baba da Resenha foi fundado 27 de 4 de 2014 é... Fechou Em nove anos Quinta-feira E hoje nós estamos festejando O um aniversário com o café da manhã, todos associados aí. E o Baba da Resenha é essa família maravilhosa, sempre renovando e, e dando ênfase aos a garotos, poderem vir com seus pais e se distrair, passar um domingo diferente. Agora vamos ter o nosso Baba e depois fazer o nosso churrasquinho entre família. Família Baba da Resenha. Com o Robson, Aqui em Vera Cruz, Ilhota, esse Baba da Resenha, faz aniversário hoje. Robson vai estar falando um pouco da experiência que ele tem com o Baba da Resenha. E essa família maravilhosa, não é isso aí, Robson? Com certeza. Gostaria de parabenizar. E parabenizar a todos: de jogadores, comissão técnica, presidente. É, não é só futebol. Não é só futebol, reúne todos e é um trabalho também é um trabalho social como sempre eu venho falando um trabalho de, de interação de, entre, de entretenimento um, um trabalho bem organizado que a associação Baba da Resenha entendeu onde nos oferece é o café da manhã é assistência toda assistência médica Temos tem o nosso enfermeiro Cláudio que faz também um bom trabalho então é nos dá o prazer de participar de estar junto com todo o grupo. E com isso, nos enche de, de vontade de estar aqui, de estar participando. E além disso, o futebol dentro de campo, que é gostoso, é de qualidade. Então é toda a organização, é uma associação top que nós participamos e que vale a pena. E convidamos todos vocês a participarem. o Tiago, ele que é professor e faz parte também do Baba da Resenha. Seu é aniversário, dia 27 de 4 de 2014. Não é isso aí, Tiago? É isso mesmo, Lázaro. Bom dia a todos e a todas, a todos. boa noite, boa tarde a quem nos assistir aí depois. É, o Baba da Rezinha está fazendo nove anos né, de existência, então esse Baba não é somente um Baba, não é somente um joga-bola, é também uma família, onde a gente se reúne aqui todos os domingos para poder praticar esportes, para poder ajudar as pessoas, para poder também se divertir, encontrar os amigos, enfim. Então esse Baba está aqui, completando uma idade nova, eu espero que ele possa estar aqui né, em Vera Cruz, possa estar aqui na LJ por muitos e muitos anos. Então, eu desejo a todos que fazem parte da diretoria, a todos os associados, que a gente possa festejar, que realmente é uma data muito significativa. Um abraço. É, estou aqui com o vereador Elton, o baba da Resenha, que foi lançado no dia 27 de 4 de 2014, que ele participa há esses nove anos. é isso aí, Elton? Verdade, é o baba da resenha, né? Mais um ano de aniversário, mais um ano de realizações, né? À frente do nosso presidente Brau e todos os associados, né? Parabenizar a todos, desejar um bom baba que todos sejam felizes, como sempre, nessa associação. E aí, segundo tempo, agora vai está preparado para entrar aí para causar uma diferença aí, né? É, estou bem fisicamente, tecnicamente. Né? Quem trabalha, Deus ajuda e vou tentar fazer um golzinho aí em homenagem ao presidente Brau. Eu estou aqui com o Lu, é isso aí, né Lu? Expectativa ótima, um jogão, primeiro tempo, um segundo tempo agora. O que é que você fala daquele gol ali, aquele passo que você recebeu, aí contra-atacou e fez aquele gol maravilhoso, irmão? Eu fui feliz no gol, né? porque a equipe veio apoiando aqui à frente. E aí o meu colega, meu centroavante, arriou e eu consegui dar aquela pancada. E a gente abriu placar, cá né, nesse jogo. O jogo tá muito duro, mas no segundo tempo a gente vai estar com mais força para permanecer 2x0 ou garantir mais alguma coisa aí. para desse jogo maravilhoso, você é o árbitro. E aí, que a expectativa é para o segundo tempo? Faz um... Primeiro tempo muito corrido, onde todos os dois times procuraram tocar bola, jogaram leal e é isso aí, o Bava da Resenha é aí, lealdade, essa confraternização maravilhosa do aniversário do Bava da Resenha. O presente de melhor jogador da partida hoje. É isso aí, merecedor Aniversário do Baba. Isso aí. 9 anos de existência. Isso aí, merecedor de, de boas jogadas, qualidade, passos, tudo direitinho. É isso aí, o presente do Mitaí, tá né? Além de melhor jogador, meu Baba ganhou hoje. Então foi tudo maravilhoso, tudo lindo. né? Assim.